Olá! Hoje é a continuação da review desta controladora, SP Racing F3 com o OSD integrado. Assim está desmontada, nunca foi usada esta. Esta já foi usada, esta faz parte daquele drone que está ali atrás. E tu que achas que o vídeo vai ser mais do mesmo, estás enganado. Imagina, esta controladora, um smartphone, interagirem um com o outro e com outros periféricos nesta controladora que vão fazer com que o teu drone voe melhor e com mais qualidade e se a ideia já te agradou tens como ajudar a fazer um gosto no vídeo e tu que és novo aqui no canal se estás a gostar do tema subscreve para ver mais temas iguais a este e agora vou te mostrar os segredos desta menina Já vos fiz o unboxing de uma controladora igual a esta, a SP Racing F3 com OSD integrado. Esta é a Deluxe, aquela que tem barómetro e magnetómetro. Bom, temos aqui a nossa controladora, nada de novo até então. Esta é a segunda controladora igual que eu compro, porque eu gostei bastante de uma controladora tão pequenina, onde podemos... Fazer muita coisa com ela, por isso é que eu voltei a comprar outra, que isto é para outro projeto. Esta é a que eu já andei a testar, voei com ela já há bastante tempo, com aquele drone que tem um frame muito estranho, que é o 380, vou deixar aqui em cima o card. Mas o vídeo de hoje é os periféricos desta controladora, onde vou começar já a ligar os periféricos básicos, que é preciso que toda a gente já conheça. Como ligar à controladora através desta peça. Ora, assim vocês conseguem ver a sequência das cores dos fios. O primeiro, o branco, é ligado ao DTR. O verde é ligado ao RXD. O amarelo é ligado ao TXD. O vermelho ao 5V. E o preto ao GND. Ao primeiro GND. Contando daqui para ali. Agora vou ligar aqui na porta 1 um, o receptor, que é estes dois fios, que está ligado para o PPM, o branco para cima, e fico assim com o receptor ligado, GPS, eu estou a usar este modelo, e vou ligar aqui ao ART2, que é estes pinos que eu tenho aqui que até estão dobrados, eles estão a direito, só que no meu projeto não cabe assim a direito, tive que os entortar, o primeiro é o preto, o segundo é o vermelho, 5V, o terceiro é o verde e o quarto é o branco como uma das características desta controladora é o OSD vamos ligar uma câmara e o transmissor eu já tenho aqui soldado os fios vermelhos que são os, os de energia o branco é o óleo e depois tenho os amarelos que vai ligar à controladora os amarelos e os pretos para ligar o setor venho aqui o vol alt e GND. Para ligar a câmera, pego no um amarelo e é o VIN, que é a entrada, e o GND aqui ao lado. Assim esta controladora está ligada a um receptor, a um adaptador para ligar ao computador, ao GPS, à câmera e ao transmissor de vídeo. Se a gente ligar isto tudo, isto já está a funcionar. Para alimentar a controladora, eu vou estar a usar este componente, esta placa distribuidora, aceita baterias de 3 a 4S, onde tem aqui uma saída depois de 12V e uma saída de 5V. A saída de 5V, vou fazer já aqui a ligação à controladora, vermelho no meio, preto em baixo. Aqui esta energia, vou ligar aqui ao transmissor e à câmara, que é o de 12V. Como eles aguentam 12V, posso ligar sem qualquer tipo de problema bateria. Ora vou ligar aqui uma bateria 3S que é a que tenho aqui à mão. Ele vai estar a ligar. Aqui é o que está aqui a mostrar. E como vocês veem ali o OSD na imagem, OSD. O último vídeo como configura isto está aqui em cima no card. Apesar que eu já uso a versão 18 e, altura, e nesse vídeo tenho a versão 17 do era Desligado. Desligar. Agora vou ligar mais outro fio aqui no IO-2. E para que é que eu estou a ligar isto? Porque eu quero vir buscar este fio que tem os três sinais. O vermelho que é o 5V. O preto o GND. O branco é um dos sinais. E vou buscar outro sinal que é logo o quarto fio. É o fio 1, 2, 3, 4. E o que é que eu vou ligar nisto? Simplesmente um Bluetooth. Imagina isto tudo ligado. Com GPS. Com câmera. Transmissor de vídeo. Receptor do rádio. Vou ligar um Bluetooth. E como é que eu vou ligar o Bluetooth? Ora, eu tive que fazer aqui uma pequena adaptação. Para poder ligar sem estar a cortar fios. Ora, o quarto fio. Vamos pensar que é o fio 1, 2, 3, 4. Ora, este fio. O quarto fio. Eu tenho aquela cor meio acinzentada, azulada, assim, uma cor estranha. Vamos ligar ao RXD. Depois, eu como já fiz aqui o teste, já sei como é que os vou ligar. De seguida. O branco, que é o número 3. O branco vai ser ligado ao TXD. Depois o GND é o preto. E o VCC é o vermelho. Vocês já vão ver uma coisa engraçada, o Bluetooth e a câmera a funcionarem bem. Ligar. Está a pescar, agora venho aqui a um aplicativo, tenho aqui vários, como vocês conseguem ver O programa voa na boa, por causa das regras e sabemos onde é que podemos voar Ora venho aqui ao programa Até vou pôr o som mais alto Onde vou conectar Conecte. Ela fala, quando isto deixar de piscar Conectou, ficou FailSafe Como vem ela está a dizer que está em failsafe porque o rádio está desligado e agora se eu ligar aqui o rádio. Ora vou ligar o rádio. E ela Angle isol Horizon is off. Is off. Fail safe is off. Vão dizer que o fail safe está desligado. Altitude Bom. menos 0,1 meters. Está bem, ela está aqui a dar. Quedar... Estou numa altitude negativa. Porque não estou ainda a funcionar com o drone. Mudo aqui, por exemplo, o modo de voo. Horizon a dizer que está no que está Altitude no horizonte. A dizer que estava no horizonte. Agora vou mudar para o angle. Angle is on. Horizon is off. Disconnected. Onde? Onde Disconnected. Sim, querida vir aqui a outro sítio, outro programa. Ora, conectar. Ah, vamos, aqui já em é inglês. Se estás em que modo de voo é que eu estou. Onde temos aqui. Para saber. Qual é o ângulo. E a velocidade e para onde é que é o norte. Como bem isto mexe. Simples. Aqui a é dizer qual é o ângulo. Ali em cima. Vou mudar para o horizonte. Horizon Bom, depois também tem aqui. Outras configurações. Altitude zero, metros. Vamos ligar mais uma coisa. Aqui o receptor de vídeo. Aquele que está para ligar ao computador. Para ligar a um smartphone. Vou deixar aqui em cima ao card este modelo que eu tenho aqui a falar sobre ele. Mas já existe outras versões melhoradas. Onde eu vou ligar aqui o smartphone. Vou dizer que não, porque senão ele mostra-me só a câmera. Venho aqui o Mission Planet. Connecting. A luzinha vai ficar Connected. sempre ligada. Ele pergunta-me se eu quero ligar a câmera a isto. Eu digo sim. Digo aqui utilizar USBs, blá blá blá, sempre. Automaticamente, como estão ali a ver... Até vou mostrar e eu, bonita a se rir. É, olá! Como bem está aqui o mapa. Vocês conseguem saber onde é que anda o vosso drone. Onde é que vocês estão. A imagem que o vosso drone está a captar. Estão a ver a imagem. Estão a apanhar no melhor ângulo. Temos altitude. Altitude 10,0 m. Altitude, GPS. Temos aqui a mostrar os ângulos. Aqui em cima. Eu vou aqui mudar de Modo. Iso. Como vem, aparece lá em cima. E assim continuam a fazer a vossa Altitude filmagem. 10, claro que isto depois há aqui aquele delay. Como vocês veem na própria imagem. Se vocês olharem para a câmera e para os meus dedos. Vocês vão ver que há ali um delayzinho. Atenção que eu tenho aqui a mostrar. Mas está ali também a mostrar, para vocês saberem como é que isto está a funcionar. 10, como vocês assim conseguem ver que isto está a funcionar. Mas ainda há mais coisas para ligar ali à controladora. Ora, depois de termos isto tudo ligado e mesmo assim ainda ligarmos mais um componente. Para quem não sabe o que é isto, isto é um sonar. Isto é muito bom para quando o drone está a baixa altitude ficar estável. Para ele não andar sempre para cima e para baixo. O sonar serve para substituir o barómetro a baixa altitude. Porque o barómetro tem alguma dificuldade em manter o drone fixo. E aqui com o sonar. Ele como está sempre a receber informação de onde é que está o chão. Assim consegue saber mais precisamente onde está o chão. E ficar quietinho ali no canto. Agora vou ligar o sonar com isto tudo ligado. Até mesmo com o bluetooth ligado. Ora, e quais são os fios, nesta molhada de fios, qual destes fios todos é que é para ligar aqui no Sonar? Ora, vamos aqui ao amarelo e verde. É logo a seguir aos fios que ligamos aqui o bluetooth. que assim. O amarelo, vou ligá-lo aqui ao trigger. Está ligado. O verde, vou ligar aqui ao eco ou echo, depende de quem está a ler. Para mim, se for em português, é echo. Mas se for em inglês, provavelmente é echo. Não tenho a certeza, não estou a dizer de como se pronuncia. E vamos ligar mais dois fios, que é para alimentar aqui o sonar. Vou usar este vermelho aqui no VCC, que vai ser os 5V. Vai ser o que vai dar energia. E no GND, vou ligar aqui um azul, porque eu já não tenho pretos. Vermelho, energia aqui no meio ao pé deste vermelho, o preto é logo por baixo o pé do preto. Neste caso é o azul ou pé do preto, que está a fazer de preto. Vou ligar ao PC, Ora, vou ligar a bateria e agora vou passar para o PC. Ora, conectar, está conectado, precisando reparar que aqui em cima está tudo azul, se tiver aqui o GPS ou sonar a vermelho é porque está alguma coisa mal. Ou tem os fios dos sinais, o TX e o RX, trocados no caso do GPS. No caso do Sonar, o Tiger e o Echo estão trocados. Ah, mas atenção, posso estar a vermelho porque vocês não têm aqui as portas ativas. Eu aqui nas portas, no GPS, aqui na UART2, na linha do UART2, por aqui a fora. Venho aqui a ativar a GPS e pôr a velocidade 115-200 e ativar aqui a WARD3, deixar aqui esta velocidade, 115-200, não é preciso alterar aqui mais nada, é salvar, vemos aqui a Configurations, logo aqui em Sensores, no último sensor, vemos aqui o HCS-R04, que mesmo neste último, e salvamos e fazemos Reboot, e aí já vamos ter o Sonar, provavelmente azul, o GPS é no GPS, ativamos o GPS, usamos o protocolo, o Block, que é no meu caso o GPS que eu estou a usar. Ali o Block, aqui tenho em automático. A minha declinação magnética é menos 2,03, porque é na zona onde eu estou. Ora, depois aqui atrás da imagem não tenho nada ativo. É salvando and reboot. Aí em princípio está tudo a funcionar. Depois vemos aqui a GPS. Se ele tiver aqui com valores, por exemplo, aqui está a falar no SAT, que é os satélites, tem zero, porque eu estou dentro de casa, mas se tiver aqui outros valores, aqui quer dizer que ele está ligado bem, está a funcionar. Vemos aqui a sensores, sensors, aqui embaixo, desativamos todos estes e deixamos só o sonar. Ora, o sonar vai estar ali a linha. Vocês vão verem que eu, ao passar a mão por cima do sonar, isso vai se mexer. Ó, oh, e afasto a mão e vê se ali o X com valores a subir e a descer. Isto quer dizer que o sonar também está a funcionar. Está a funcionar o sonar ao mesmo tempo que está a funcionar o GPS. Vocês viram lá aqueles números a mexer. Apesar de não estar a apanhar satélites, porque eu estou dentro de casa. E mesmo assim, vocês vão ver também o Bluetooth a funcionar ao mesmo tempo. Venho aqui a conectar. Connecting. Connected. Como não tem GPS, ele anda aqui perdido no mapa. E como estão a ver, estou a mexer aqui, agora estou a apontar para uma parede mais longe. De vez em quando aparece ali altitude 0,1 meters, no GPS fix. Neste momento peço estou em África, porque eu não tenho GPS. Mas, vocês estão a ver no ecrã, no programa, a funcionar. Estou a passar a mão e vocês veem o sonar a mexer. Ao mesmo tempo que está ali o GPS... Altitude 0,1 meters. No GPS Fix. Por exemplo, está aqui o total de mensagens. Quer dizer que estão a comunicar bem. Que está tudo a funcionar bem. E muito mais coisas. Continua a mexer. Vocês veem ali no cantinho isto a mexer. Por isso, está tudo a funcionar. Ora, com isto tudo ligado, ainda quero ligar aqui mais um componente. LEDs. Ahn... Uh... Por isto todo tuning, aqui com muita coisa ligada, toda a tuning. Ora, eu estou, para poder facilitar, estou a usar aqui as peças que começou a soldar ali, para eu poder fazer a ligação dos meus componentes aqui no meio, sem dar a cortar fios. E onde é que eu vou ligar os LEDs, para os LEDs ficarem a funcionar? Ora, vou precisar de alimentar os LEDs, e vou buscar, aqui este laranja vai ser o meu 5V, e o meu amarelo vai ser o meu negativo, o GND. Agora vou desligar isto. Laranja, 5 volts, que é o VCC, ligado aqui no vermelho. Este amarelo que está ligado no GND, vai ligar aqui no preto, também é o GND. Ora, o sinal vai ser o vermelho, porque temos, do lado contrário temos o receptor, aqui deste lado. Do outro lado temos um preto e um vermelho. Vou pegar no vermelho, procurar aqui o meu LED e ligar aqui no branco, vai ser o sinal. Ora, ligar ao PC. Está ligado, ainda não fez faísca. Atenção que isto está ligado aqui. Está, não haver aqui nenhum, nenhuma zona metálica a encostar nos nossos componentes. Ligar bateria. Os leds continuam apagados. Agora vou para o computador outra vez. nave, Ligar outra vez. Configurations. Vi tudo cá para o fundo. Vocês estão aqui a ver a imagem. Mas eu vou tirá-la. Multicolor. GRB. Led. Strip. Suporte. Salvamos. Vemos aqui os leds strip. Se não temos aqui nenhum número. Quer dizer que não temos espaço em memória. Para poder configurar os leds. Agora vemos aqui em baixo, wire qualquer coisa, e clicamos no 0, 1, 2, 3, vão estar aqui os nossos 4 quadradinhos, que são os nossos 4 leds. Voltamos a clicar para sair deste modo, salvamos, e agora, por exemplo aqui neste zero, eu quero que ele tenha uma cor vermelha, por exemplo, Salvo. E ele automaticamente acendeu a cor vermelha. Se eu não quero nenhuma cor. Carrego ali no zero. E desligo a cor. Carrego em salvar. E como vocês viram. Acendeu os quatro vermelhos. Vou querer que este aqui seja. O arma e desarme. Salvar. E como vocês viram, o meu corpo está aqui no programa a dizer que é verde desarmado, mas eu posso chegar aqui. Clico desarmado e ponho vermelho, e aqui no armado ponho verde, salvo, e ele vai ficar todo vermelho. Apaguei os outros. Ora, quando eu carrego aqui no. Quando eu chego aqui e ponho armado, ele arma. Desarmada, armada, desarmada, armada. É um exemplo que eu também não vou aprofundar muito. Ora, como vocês veem, tenho o drone por Bluetooth. Ora, onde eu tenho isto tudo ligado, onde agora, por exemplo, pus ali os LEDs a pescar, os dois estão a pescar no meio, a vermelho. Portanto, vocês veem que ele está a pescar e quando eu armar o drone... Estas duas luzes laterais vão ficar verdes, ó. Passou a verde, quer dizer que o drone está armado. Como vocês podem ver aqui no meu smartphone. No telemóvel, vamos traduzir isto para telemóvel. Armou, ele está ali a dizer que armou. Desarmou, ele está a dizer que desarmou. Os LEDs, está desarmado. Está armado, está desarmado, está armado, está armado e está desarmado. Horizonte. Angle. Ora, assim, tenho isto tudo ligado. LEDs a pescar. E com modos de voo e com luzes de sinalização. O receptor. O Bluetooth, para poder estar aqui ligado com o smartphone. Tenho aqui o sonar. Que eu estava, como vocês viram, ele estava a funcionar. O que é que eu tenho mais? O GPS. Transmissor de vídeo. A câmara está aqui e assim vocês têm isto tudo ligado a uma controladora pequenina que está, por sua vez, ligado ao telemóvel. Onde depois isto dá para voar através do telemóvel? Posso calibrar o drone por aqui, ver quais são as portas, configurações, modos de voo. Posso chegar aqui e ver os meus pids. Aqui o rádio. Vocês estão aqui a ver o rádio, eu agora até vou aqui mostrar a mexer, vejam a potencialidade que isto pode ser, eu estou aqui a pegar na câmara não sei porque vocês não me estão a ver, imaginem o potencial que isto é, como vocês estão a ver, estou a mexer aqui o comando, as chaves, vocês vão reparar aqui assim eu a mexer no auxiliar 1, 2, 3, 4, o auxiliar 1, o auxiliar 2, eu não sei o que é que eu fiz, mas as cores mudaram ali, agora está a pescar vermelho e verde, e não me deixa armar o drone, porque eu não tenho GPS. Os modos de voo, como vocês estão a ver aqui no ecrã, aqui, os modos de voo, a chave 3 posições, o canal 4. Ora, espero que tenham gostado do vídeo. Há aqui uma grande potencialidade com esta pequena controladora. Onde podemos ligar muitos dispositivos e construir um drone muito bom. Eu espero usar estes componentes todos nos meus próximos projetos. Vou fazer isto com uma despedida diferente. Vou-me despedir através da controladora. Que por sua vez está a passar a imagem para o telemóvel. E até já!